Estamos nas lojas Americanas e a gente queria comprar Funko, porque se você comprar com AMI você ganha 50% de desconto, no caso, 50% do dinheiro volta pra você, tá 100 reais então em tese a gente ganharia 50 pra comprar outra coisa, mas eu não sei se eu quero gastar dinheiro, mas eles estão tão bonitinhos. Todos os stands hoje estão muito, muito, muito cheios. Ontem eu vim aqui de noite, estava bem mais vazio. Aqui na, na intrínseca tem essa parte para tirar foto, mas olha aqui a fila enorme. Então assim, sem condição. Aí. Vlog do vlog! Vlog. Encontro de booktubers. Isso. Como é que foi, Lucas? A foi gente legal, não sabe legal. pra qual câmera olhar. É, é, eu acho vamos agora. olhar pra cá, gente. Vamos olhar pra cá. Tá. Foi muito legal. Foi muito legal, gente. Obrigada a todo agora mundo a que veio. É. Obrigada Isso. a todo mundo que veio. Foi ótimo. <risos> Tinha que ter ah, ela se escondeu aqui. Aqui, aqui, aqui, aqui, aqui. Olá, oi! Depois de 15 anos a gente tá andando junto e eu só lembrei de gravar agora. Eu já falei que a gente só se importa em tempos de é. Bienal. E eventos. E eventos. Né? É tipo só existiço de verão ou de inverno, <risos> uma vez ao ano. eu tô habituado aquele de rua mesmo, né? Tipo de porra. É, tipo, tem milhares de coisas dentro disso. E é tudo menos chuva. <risos> ah, é. A Letícia ficou do Lucas Neto. Eu julgo muito quem gosta de... Na verdade, eu julgo as pessoas. <risos> Como foi que Ai, foi muito bom, gente. estou muito emocionada. Que <risos> caralho! <risos> E pega é do Nuno pra chorar. Eu, pra câmera, <risos> Eu amo muito! Chora aqui, Davi. Não foi isso que você disse, é 5 minutos. Mentira, 5 segundos atrás. Isso vai atrás. do YouTube? Talvez. Ai. Só... Gente, me siga no Instagram, é Letícia Oliveira. Oi. <risos> é vídeo! Oi, meninas! É. E meninos! Também. <risos> Estamos indo embora. De mais um dia. E aí? É já tô 100% destruído já. Exatamente. E hoje é o segundo dia. <risos>